What's up guys? De novo estou finalmente de volta aqui no Brasil. É, a gente chegou em São Paulo há uns 3 dias atrás e eu só queria falar e dar minhas primeiras impressões da cidade para vocês porque é a minha primeira vez aqui na cidade e a gente já gravou vários vídeos então fique ligado aqui no canal para não perder todos os vídeos, todas as experiências que eu estou fazendo aqui no Brasil. E antes de começar o vídeo, eu só queria falar rapidinho com vocês sobre italki. Para vocês que não conhecem italki, é um serviço que vai te conectar com professores nativos das línguas que você está aprendendo. Seja espanhol, seja inglês, que eu sei muitos de vocês estão tentando aprender e melhorar seu inglês, tem nativos de quase qualquer língua, então realmente é um serviço isso muito muito bom para vocês que estão estudando uma outra língua. E eu estou no Brasil faz três dias, mas eu já tô percebendo que meu português está melhorando um pouquinho só porque eu tô conversando muito em português com os nativos de português, os brasileiros, né? E eu sei que às vezes quando você não tá no país onde eles falam uma língua, é difícil treinar e praticar essa língua que você está tentando melhorar ou aprender. Então por isso eu acho a um ótimo serviço para todos vocês que estão tentando melhorar seu inglês ou espanhol ou russo ou qualquer outra língua então vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link em que vocês podem ganhar 10 dólares só para as pessoas que nunca usaram o serviço, vocês vão ganhar 10 dólares para fazer uma aula com um professor nativo da língua que você está tentando aprender e vamos lá com as minhas primeiras impressões dessa cidade muito, muito louca. primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre São Paulo é que minhas expectativas da cidade são completamente diferentes do que a realidade da cidade. Se vocês sigam o canal, vocês estão sabendo que eu acabei de viajar pela Nova York, eu fiquei lá duas semanas e eu odiei a cidade, normalmente eu não gosto muito das cidades muito muito grandes. Para mim a energia é muito legal para ficar dois, três dias nas, nessas cidades mas a energia de São Paulo é intensa mas ao mesmo tempo, o espaço da cidade é maior do que Nova York. Mesmo, tipo, Nova York tem menos pessoas, mas ao mesmo tempo, São Paulo é maior na área. Então, você não sente, tipo, que você tá dentro de uma cidade com só prédio, só concreta o tempo todo. Enquanto Nova York você fica tipo, nossa, tem pessoas em cada lugar, é impossível achar um cantinho da cidade onde não tem pessoas mas eu tô percebendo aqui em São Paulo a gente já passou pelos vários bairros da cidade e o que eu tô percebendo é que não é tanto assim na cidade até a gente foi visitar uma tribo que fica tipo no sul de São Paulo e a gente viajou bastante, tipo uma hora a gente tá ficando no sul no, no bairro Morambi e a gente viajou mais uma hora para o sul e a gente ainda estava em São Paulo. Então isso é o que eu tô querendo dizer que, que o espaço da cidade ajuda para você não sentir que você é tá um apertado é, com as outras pessoas e e isso é algo que eu não estava esperando sobre sobre a cidade E a outra coisa legal é que tem, tem bastante parques Quase todas as viagens pela cidade que a gente fez até agora Você vê parques, você vê uh, espaços grandes para as pessoas ficarem E isso é algo que está faltando em Nova York e as parques em Nova York são tipo um quadro só da cidade e não tem muito fazer, mesmo assim, você tem um parque, vai, vai ter todo coberto em concreta Isso é, é algo que eu estou gostando bastante. A gente passou pelo parque Ibirapuera e é um parque maravilhoso. Os restaurantes também a gente foi comer fora algumas vezes. E os restaurantes, a comida é muito, muito boa, é muito diversa. Uh, é muito caro também que, que a gente está percebendo, é, você não pode comer fora por menos de, de 50, 60 reais por pessoa aqui E isso é algo que eu estou meio reclamando, uh, a gente vai ficar comendo mais em casa porque realmente é uma grana comer fora aqui aqui na cidade mas a gente já comeu açaí, a gente já comeu coxinha, algumas duas ou três vezes, é claro, né? Foi engraçado no encontro que eu fiz aqui em São Paulo, eu estava falando para as pessoas que qualquer coxinha é melhor do que nenhuma coxinha, porque eu peguei uma coxinha de um café. Mas sabe aquelas coxinhas que eles deixam lá por dois ou três dias e, e já estragaram? Eu peguei umas dessas e, mesmo assim, é melhor do que nenhuma coxinha. Mas, enfim, os restaurantes eu estou realmente impressionado com, com a comida daqui e a variedade da comida, eu acho que São Paulo e Nova York são parecidos nesse sentido, que você pode encontrar comida de qualquer tipo. Nas outras cidades no Brasil percebi que não é muito assim, um, mas como eu falei, é muito caro. E agora eu vou falar sobre o trânsito. Todo mundo reclama sobre o trânsito aqui em São Paulo e eu sou uma dessas pessoas. aqui em São Paulo, é, mesmo com as pessoas que moram aqui, a gente está ficando com um cara que, que é paulista, ele morou aqui a vida inteira, e ele precisa usar o Waze para atravessar a cidade para achar um jeito de chegar em um lugar, porque as ruas, enquanto Nova York as ruas são assim, todo todos assim, um quadro, quadro, quadro, quadro tipo, tem as ruas atravessando a cidade assim e as ruas atravessando a cidade assim então é muito fácil ir de um lugar para outro lugar aqui em São Paulo, se você está indo desse, desse lugar aqui para esse lugar você tem que ir aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui para chegar aqui, entendeu? Uh, foi muito engraçado, a gente estava tipo 10 minutos de um lugar a gente tinha que voltar para onde a gente está ficando aqui em São Paulo mas a gente tinha que dar uma volta assim para atravessar muitas ruas para chegar na rodovia para entrar na rodovia para ir para casa, então demorou tipo meia hora isso é a única reclamação que eu tenho sobre a cidade até agora mas como eu falei a energia da cidade é intensa mas pode achar tipo lugares em que você não sente essa, essa energia tão forte enquanto você tá, tá dentro da cidade e é isso que eu gosto muito da cidade e tem muitas árvores, tem muita plantação mesmo na, na rodovia você pode ver muitas árvores e partes verdes da cidade então eu gosto muito dessa parte porque você não percebe que, que você tá dentro de uma cidade de 20 milhões de habitantes você sente que você está em qualquer outro lugar do Brasil qualquer outra cidade do Brasil e outra coisa, eu estou conhecendo muitas paulistas aqui na cidade e geralmente nos Estados Unidos, na, nos outros países do mundo quando você viaja pelas cidades maiores desses países as pessoas são meio babacas, né, eles não não gostam muito de turista, eles não não te cumprimentam quando você entra numa loja, mas aqui em São Paulo é bem diferente, você ainda está no Brasil com, com as pessoas mais calorosas, né, então você entra numa loja e eles vão falar, oi, tudo bem, como você tá e tudo, enquanto em Nova York a gente entrou em alguns lugares e eles nem, tipo, vai te olhar, olha o para óleo. Você precisa chegar e pedir sua comida antes de eles falarem alguma coisa, mas não é assim aqui. E os motoristas é, são muito legais, gentis, simpáticos. Uh, então isso é outra diferença que eu estou percebendo entre São Paulo e as outras cidades muito, muito grandes que eu já visitei E também os prédios dessa cidade são, são bonitos, os prédios de apartamentos de, de tipo 500 apartamentos num prédio só Você pode achar apartamentos muito, muito lindos e isso é algo que, que é raro encontrar Em Nova York é diferente porque todos os prédios em Nova York são bonitos mas Uh, aqui no Brasil, geralmente é difícil encontrar um prédio em que você fica Nossa, que prédio bonito, né? Mas aqui tem vários prédios bonitos Então gente, acho que é isso para minhas primeiras impressões de São Paulo Como eu falei, fica ligado aqui no canal Tenho várias atividades planejadas para essa viagem A gente vai visitar uh, Be Belo Horizonte depois e Curitiba e Floripa e então vou deixar aqui as informações para esses encontros também foi muito legal o encontro aqui uh, em São Paulo é sempre muito legal conhecer vocês conversar com vocês um pouquinho e Muitas pessoas estão me pedindo se o Sherrod vai aparecer nos outros encontros que a gente vai fazer. Ele vai estar em Belo Horizonte, Curitiba e Floripa nos encontros. Então, se vocês moram nessas cidades, vem para conhecer a gente, conversar com a gente. Vai ser muito bacana. E é isso, gente. Tchau, tchau.